Bom, no vídeo de hoje, a gente vai trazer uma review muito especial pra vocês de um carvão muito diferente. Diferente pra gente, porque há muito tempo já se usa esse carvão e em outros países já é bem conhecido. Se você já acompanha o canal, você sabe que há uns dois vídeos atrás a gente soltou vídeo completo sobre carvões. Então se você ainda não viu, vai estar passando aqui no card, você vai lá ver. E um desses carvões eu tenho certeza que vai chamar bastante a sua atenção. E eu tô falando do White Vulcan, que é o que a gente vai fazer review hoje. E aí, galera, tudo bem? O meu nome é Roberto Jurema, esse daqui é o canal Tazu, tá e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguile Então, bora com a gente saber tudo sobre esse carvãozito maravilhoso. Bora! Bom, como eu falei, hoje a gente vai saber tudo sobre esse maravilhosito carvão aqui, ó. White Vulcan. E aí a gente já começa estranhando essa embalagem aqui. Vamos ver um pouquinho ela. Pá. Parece o que lembra vocês? Famosita carvãozinho de churrasco. Certo? E não é só aí que para os comparativos que aí o pessoal vai fazer. Esse daqui é um carvão que mantém aí o formato e os moldes dos carvões tradicionais de argila. É um carvão feito para argila, vocês podem ver aqui na caixinha, tem escrito carvão para argila, mas é um carvão natural, tanto na sua produção e tanto no seu formato, que eu vou mostrar aqui para vocês. O carvão White Vulcan, ele chegou aí no mercado brasileiro, trazendo realmente essa proposta de trabalhar com carvões em é, natura, realmente o carvão natural para arguilho, é, sem um formato, sem todo o trabalho é, envolvido num carvão que a gente já tá né, cansado de conhecer, que são os carvões de formato ali, o cúbico, hexagonal, retangular, mais uma vez eu falei tudo sobre isso no vídeo sobre carvão, beleza? E a gente vai saber se esse menininho é bom ou não é. bom primeiramente vamos acender é a primeira parte que a gente faz é acender o carvão então fica aí com alguns takes para vocês verem como é esse acendimento com quanto tempo a gente virou ali o carvão e com quanto tempo a gente tirou beleza Uma pequena pausa no vídeo para falar de algo que vocês gostam muito, o setup. E hoje eu tenho a felicidade de anunciar o primeiro patrocinador oficial do canal. Eu estou falando da Republic, essa marca maravilhosa, aqui com a sua estem Beatrice, que tá dando as caras aí, é uma marca aqui de Brasília, uma marca muito foda, que vai vir com bastante novidade para esse ano, para o ano que vem. Então é uma marca que tem... Só crescer, só evoluir uma marca realmente incrível. Leozão, obrigado. Se vocês quiserem, a gente também pode fazer review dessa tem Republic of Hookah. Um vasozinho Luna, pratozinho acho que é Wire. Roche é, Himalaya, série Gold. A Piteirinha eu tô usando a Cali Rose do Spider Man, né? Também para ornar com esse setup azulzinho. Bom, vocês viram aí. O tempo de acendimento desse carvão. Ele é um pouquinho mais demorado é, que o normal, justamente pelo seu tamanho, por ele não ser regular, você tem que ter aí um cuidado para acender ele completamente, assim como eu falei no vídeo passado, eu vou falar bastante, citar bastante esse vídeo. Então, mais uma vez eu falo, se você não viu, vai lá assistir. É, como eu falei no vídeo passado, o carvão ele precisa acender por completo, para que ele realmente não apague no meio da sessão, e que você consiga degustar a sua essência da melhor forma possível. Então, o um primeiro ponto aí, esse carvão acaba demorando um pouquinho mais, justamente pelo seu formato, pelo seu tamanho, é, por não ter nenhum aditivo que faça com que ele acenda mais rápido. Enfim, esse é o carvão White Vulcan e a gente precisa se atentar a esse ponto. Acendendo ele por completo, colocando no roche a gente já sente uma diferença já né no início na hora de colocar é um pouquinho mais complicado é, para quem realmente quer uma, uma coisa mais prática algo que encaixe melhor no roche os carvões com os formatos eles são mais trabalhados para isso né para que você consiga ajeitá los no roche da melhor maneira porém esse carvão aqui como eu falei é um carvão que é usado há muitos e muitos e muitos anos e tem qualidades incríveis que também devem ser valorizadas. O nível de calor desse carvão é excelente, ele realmente produz um calor muito bom, é um calor ideal para se fumar arguilha. É um carvão que você não vai ter muito problema, você tem que fazer o controle, como todos, mas não é um carvão que, vai, pelo seu tamanho, parece que ele vai soltar uma quantidade de calor enorme, mas não. Justamente porque uma das coisas mais importantes é, para essa produção de calor né, não é simplesmente o tamanho, e sim a densidade do carvão. O quanto de material que tem ali para ser queimado. Esse carvão ele é maior, mas ele não tem nenhum tipo de aglutinante que é usado nos outros tipos de carvão. Então os outros tipos de carvão, é, os cúbicos, né, os retangulares, os hexagonais, eles são prensados é, justamente para ter aquele formato. Então eles têm muita massa compensada. Esse aqui não. Ele é um carvão bem poroso. É, muitas vezes você consegue ver em algumas partes é, buracos e tudo mais justamente porque ele não é um carvão trabalhado na sua estética, né? no seu formato. Ele é assim um carvão feito para arguile e é muito importante vocês entenderem isso que ele é diferente de um carvão de churrasqueira. Nunca use carvão de churrasqueira para acender o seu arguile. Então ele vai ter um formato um pouco maior porém, menos massa compreensada. É, eu tive o primeiro contato com esse carvão lá na Expo Ruka, é, em São Paulo, no início do ano, e eu me impressionei desde a primeira puxada que eu dei. A proposta dele é justamente trazer o menor número possível de aditivos para o carvão. Né, deixar o carvão mais natural possível. Claro, ele é trabalhado para argila, como eu falei para vocês. Isso faz com que é, o gosto esteja mais presente, então você consegue sentir mais o gosto da essência. A fumaça vai estar tá melhor realmente. Então, essa é a proposta desse carvão. Eu vou falar para vocês o que eu senti, certo? O nível de fumaça vocês já conseguem ver que é muito interessante, né? não perde para nenhum outro tipo de carvão. E como eu falei, tem um calor que na minha opinião é ideal. Ele não vai queimar tão rápido a sua essência, você consegue fazer um bom controle, mesmo tendo essas peças maiores, mas você consegue quebrar, ele mesmo quebra. Você consegue realmente ajeitar no seu rocha e dar um calor na medida certa, para você conseguir degustar a sua essência. Na parte de cheiro, eu não consigo identificar nenhum cheiro no acendimento, é, em muitos carvões a gente consegue sentir um pouco de cheiro na hora que o carvão está acendendo e tudo mais, esse carvãozinho aqui eu não senti nada, é, ele realmente não exala nenhum cheiro e, consequentemente, ele não atrapalha de jeito nenhum no gosto da essência. Você sente o gosto da essência muito, muito, muito fiel. Ah, Roberto, eu estou conseguindo ver aqui que ele fica todo branco e tem é, as cinzas aqui e tudo mais, como é esse carvão em questão de cinzas. Bom, como eu falei para vocês, esse carvão tenta ao máximo manter a maior naturalidade do carvão. Né? Ele não tem nenhum aditivo para que reduza o número de cinzas ou que as cinzas sejam mais é, juntas, não espalhe tanto. Então as cinzas desse carvão são muito, muito leves, né? Ela voa com ar. Ela realmente espalha bastante. Então é uma coisa que, para quem fuma aí dentro de casa, é algo que vocês têm que estar ligado. Esse carvão, ele acerta muito nessa questão de trazer o mais natural possível para que você consiga sentir o gosto da essência. Porém, tem essa questão do acendimento mais demorado e da, das cinzas né, bem predominantes. Entretanto, como eu falei, essas cinzas, elas são bem fininhas. Então, ela sai no ar. Literalmente, ela não suja, ela não fica... É, impregnada, se ela cair no chão, só de assoprar ela já some completamente, você não consegue ver vestígios, porque a cinza é muito, muito, muito fina. É um carvão que você precisa fazer ter um pouco mais de cuidado, é, como eu falei na hora do acendimento, até porque ele é um carvão que acaba quebrando muitas vezes e você tem que acender outras peças e tudo mais para degustar. É um carvão que é zero indicado para os mimizentos de plantão aí, galera que Nossa, mas o carvão quebra muito, mais cinza, mas não dá para colocar no roche Se essa for sua pegada, fuja desse carvão agora Porém, se você é uma pessoa que valoriza muito o sabor E quer realmente sentir tudo que a essência tem para oferecer Esse carvão aqui foi feito pra você E você vai conseguir sentir bastante E bom, não tem muito mais pra gente falar desse carvão como eu falei, ele é um carvão muito diferenciado. É, é um carvão que vale muito a pena vocês testarem, porque ele traz benefícios muito massa. Você realmente vai sentir o gosto da essência de uma forma incrível, que a gente não está acostumado. Como eu falei, eu me surpreendi desde as primeiras vezes que eu uso. É um carvão que, como eu falei, traz um pouco mais de trabalho e cuidado. Então não é um carvão que eu uso é, continuamente, mas para você que está degustando sozinho agora na sua casa, em quarentena, quer experiências diferentes, é um carvão que eu indico bastante. Então vamos ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa review, espero que vocês é, adquiram esse carvão, vocês podem adquirir lá na página deles no Instagram, vou estar tá deixando aqui embaixo, é, provem. Bota aí embaixo se vocês já utilizaram esse carvão, o que, é que vocês acharam, se vocês estão com curiosidade é, e tudo mais, eu posso trazer um vídeo comparando ele fielmente com outro carvão, enfim, de uma marca qualquer, né, mas o carvão padrão que a gente está acostumado aí, o hexagonal, posso trazer para vocês. E é isso, deixem seus comentários, não esquece de deixar o seu like, a gente está trazendo aqui dois vídeos por semana, é bastante trabalho, mas a gente adora o que a gente faz Deixa seu like também pelo novo patrocinador do canal, vai lá no Instagram deles, também vou estar deixando aqui embaixo. Curte lá, segue lá, vem novidade por aí. E, bom, é isso, ficamos por aqui. É, não sei se já falei, mas se inscreve no canal também, é importante. Se inscreve no canal para acompanhar os vídeos. Segue nossas redes sociais, estão passando aqui embaixo. Para vocês acompanharem making off, as postagens que a gente está fazendo semanalmente também sobre conteúdos diversos. Então tá bem legal as redes sociais, a gente tá dando, fazendo um trabalho bem massa lá, então acho que vocês vão curtir, beleza? Fica aí a dica pra vocês. E é isso, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui, tchau!